Bom, hoje eu já tô aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser como fazer slime sem cola E é muito fácil, a gente só precisa de poucos ingredientes Eu vou ensinar duas vezes para vocês verem como é fácil E as duas vezes são quase o mesmo jeito, só que é bem mais simples E ele fica assim, ó O primeiro que eu vou ensinar, ele fica assim, ó Ele fica igual um slime mesmo Tá vendo, a gente? Fica bem molinho e aí fica muito bom, a cor, muito boa a consistência. Tipo, é, eu vou mostrar pra vocês. Os ingredientes do primeiro e do segundo vão estar tá aí na descrição, tá, gente? Pra quem quiser ver. E pra quem não sabe, aqui tem vídeos todos os sábados, ó. Tá vendo? Começa a cair. Então, muito legal. E é importante que quando você acaba de fazer seu slime, você guarde num potinho, tipo esse daqui, ou qualquer outro potinho que tem uma tampa, que aí não, não endurece, né, gente? Se vocês querem ver como se faz, continue assistindo esse vídeo, que vocês vão aprender rápido e fácil. Então, gente, o primeiro slime vocês vão precisar de uma bacia, ó, assim, essa daqui tá bem sujinha, porque... Foi com essa que eu fiz todos os outros slimes Eu fiz hoje mesmo E essa, essa aqui você pode pegar uma bacia, assim Você pode pegar uma espátula Uma colher eu acho melhor, também da tá suja, ó Eu acho melhor uma colher, então você pega uma colher que eu acho melhor Pra poder mexer e tal Acho que aí não fica... a espátula é... meio que atrapalha um pouco, mas a colher é melhor Então, o que vocês vão fazer primeiro? Primeiro, essa, esse daqui de agora que eu vou ensinar pra vocês Então vocês vão precisar de... Então vocês vão precisar de condicionador Só que eu peguei shampoo, porque eu não tinha condicionador é, Aí eu peguei shampoo mesmo Se você não tivesse, pode pegar shampoo Então eu peguei shampoo Vocês vão precisar de amido de milho Só que como eu não tinha, eu peguei esse polvilho doce, ó então se vocês não tiverem amido de milho aí em casa, maisena e tal, vocês podem pegar outros tipos de farinha, tipo tapioca, de, essa daqui e etc, mas tem que ser farinha. Vou pegar farinha e corante ou tinta que você quiser, ó, tinta assim, guache mesmo, ou corante, que eu acho melhor, mas como eu não tenho, eu vou pegar... Tinta, pode ser corante de comida alimentício, é, normal mesmo. Que não é alimentício, eu peguei tinta. Então, eu acho que é só isso. Parece primeiro. Então, primeiro vocês vão pegar e vão colocar o, cre... o condicionador ou o shampoo que vocês tiverem. Então, gente, eu abastei a câmera pra vocês verem melhor. Aí, vocês vão colocar. Seu shampoo condicionador. Vou colocar aqui o meu. Vocês tem que colocar muito. Agora. Meu Deus! Aí, tá aqui. Não sei se vocês estão. Vocês devem estar vendo aqui. Pode colocar mais um pouquinho. Assim. Pronto. Aí, gente, depois de ter colocado todo o shampoo, o seu condicionador, eu aconselho que se vocês já tiverem feito mais slime em uma bacia, não façam na mesma ou lavem. E depois vocês fazem, façam na mesma, porque <risos> sujou aqui, né? O nosso slime vai ficar meio sujinho da outra slime, mas tudo bem, isso acontece. Agora vocês vão pegar a tinta e vão colocar. Dessa vez eu vou fazer verde, que eu já fiz azul, e amarelo, agora eu vou fazer verde Depois eu mostro pra vocês Acho que eu já fiz Aí vocês vão pegar a tinta Vão colocar Quando, você, quando vocês acharem que tá bom ah, Ai, eu sempre colo, coloco muito ó. Oh, vai ficar bem verde, ó gente Pelo menos vai misturar com a cor daqui da vasilha. Gente, agora vocês vão mexer assim, ó tá vendo? Olha a cor que tá ficando, tá ficando uma cor bem bonita ficando verde bem escuro aí vocês mexam, mexam, mexam, mexam nossa, tá ficando linda essa cor, aí na câmera tá mais bonita ainda aqui pessoalmente ele não tá tão bonito não, aqui pessoalmente também tá bonito mas na câmera tá mais ainda vocês vão mexer E vocês vão pegar a farinha que vocês escolheram Que vocês têm aí em casa, né? Os, ou que vocês compraram E vão colocar aqui, ó Ó, colocar aqui Uhul! Coloquei muito Tipo, muito, muito, muito Olha o tanto que eu coloquei Olha, gente Aqui, gente, aí vocês vão mexer ó. Tem bastante sal aqui Eu coloquei bastante sal Mas vocês podem ir colocando aos poucos Nossa, ficou muito bonita essa cor Meu Deus, ficou linda eu vou estar fazendo slime, porque é muito bom fazer slime Eu adorei, eu adorei Prefiro fazer do que comprar pronta Adorei Vocês têm que testar em casa, gente Porque uma vez eu fui é, tentar fazer sem Com cola mesmo Aí eu coloquei a cola Coloquei sabão líquido E mexi, mexi, mexi, mexi que horas eu comprei do, Dois tubinhos de cola De cola e não deu certo. E eu gastei dois tubinhos de cola pra nada. Então aqui como vocês estão vendo, gente, ainda tá grudento, ó. Gente, aí vocês vão mexendo. E aí se vocês verem que ainda não tá numa consistência boa, vocês vão colocando mais farinha... É, mais shampoo, mais condicionador, né? Olha, gente, já tá fazendo as bolinhas Esse daqui vai ficar melhor que o outro Tá bem... tem um bem bom E se vocês verem que ainda tá grudando É por causa que ainda não tá bom Gente, como tá ficando? Já tá quase ficando, ó Tá quase Tá bem bonita a cor Eu tô amando esse daqui Parece que vai ser um dos meus favoritos E no final eu vou... Mostrar todas as minhas slimes que eu fiz pra vocês Olha, gente, muito legal Gente, eu já acabei a primeira é, slime E ela ficou assim, ó Ela ficou direitinha Ela ficou assim, gente Minha mão tava toda suja Ela tava, tipo, totalmente suja Só que eu lavei pra terminar de gravar essa parte E olha, ela ficou muito boa Aí, ela não precisa não é, Não precisa Se você não tiver em casa Mas eu vou colocar um pouco De óleo Pra poder ela não endurecer tão rápido Eu vou colocar só um pouquinho Aí eu ficar da preferência De vocês, que ela não endurece Tão rápido, entendeu, gente? Ela ficou muito boa, olha Ficou perfeita, meu Deus Aí, se ainda estiver grudando nos lugares e tal, você coloca mais farinha, que aí volta. Então, gente, agora a gente vai para próximo slime. Para próximo slime, vocês vão precisar de um creme. Pode ser qualquer um. Eu usei esse daqui. Esse, é... os melhores cremes para vocês usarem são esses de pote grande aqui, que eu acho melhor, né, pra gente fazer... E farinha, a mesma que eu mostrei na outra, tá gente? Porque eu não... olha como ficou o estado da farinha. Vocês vão precisar de... Como é o nome disso aqui? De tinta ou corante igual a outra. Um potinho e uma colher. Eu acho melhor esses, esses potinhos quadrados pequenininhos. Primeiro a gente vai pegar o creme. Duas colheres. Ó, oh, você vai colocando o quanto que você queira aqui, o tamanho da massinha Se você quer que a massinha fique gigante, gigante e gigante, você coloca o pote todo Se você quiser, só pra brincar mesmo, você coloca duas colheres, três Aí vai da sua preferência Eu vou ver aqui quantos que eu vou colocar Deixa lá, meu Deus ah. Ficou assim, ó Muito, muito, muito Pego o corante, ou a tinta Igual no outro Vou colocar... Eu já fiz de... Azul, verde, amarelo Azul, verde... Agora eu vou fazer de vermelho, gente Vocês pegam o... Hã? Minha prima não, Minha não, prima, não. gente Eu vou botar no vídeo <risos> Então, gente, vocês pegam a tinta vocês coloquem no seu potinho Eu vou mostrar pra vocês quando eu colocar ah, ó, coloquei E aí vocês vão mexer igual no outro Só que a diferença é que você usou outra coisa Ó, gente, tá vendo? Cozinha fica muito bonita Então, tipo, gente, o creme, o condicionador Faz o papel da cola Por isso que a gente não precisa da cola É só você fazer isso daqui Ó, ó não, aí vocês vão pegar o óleo Vão colocar Uma colher de óleo ó. Hum. ó gente, uma colher de óleo Aqui E vão colocar aqui Eu não sei se é duas ou se é uma Vou Colocar mais uma eles colocam duas colheres de sopa de óleo e aí vocês mexam. Eu vou colocar uma colher, que, que é um potinho pequeno, né? Então, uma colher aqui. Vocês coloquem uma colher se o pote de vocês forem pequeno, tá, gente? E aí vocês vão colocando mais conforme vão fazendo, vão misturando, né? Igual a outra. Hum, tá muito bonitinho isso aqui, gente, olha. Bom, gente, eu já terminei aquela massinha aquela massinha não, aquela slime que eu tava fazendo com vocês e o resultado dela foi esse gente, olha ela ficou maravilhosa olha só gente melhor slime, olha só muito melhor do que sei lá né as compradas, eu acho que é melhor até do que a comprada, olha só ela tá enorme e ela ficou um cheirinho maravilhoso e a cor dela eu coloquei vermelho, vocês lembram que eu tinha colocado vermelho? Mas ficou rosa, né? mais ficou rosa e triste. Mas, né? Ficou rosa. Fazer o que? Mas tá aqui, ficou legal, mas ficou linda. E aí na câmera ela tá mais rosa. Mas olha, ela ficou enorme, enorme, enorme. Então eu gostei mais da última que a gente fez. Então eu dou a dica pra vocês fazerem a última, a outra também, né? Lá pra coleção dos slides sofinho demais a primeira é essa daqui, né? Mas foi a última que eu fiz, foi essa daqui, mas maravilhosa demais, né gente? Olha aqui que eu f... come... fiquei mostrando ela no começo do vídeo ó a amarelinha que vocês viram tchum, tchum, tchum. Eu vou colocar o nome de cada uma na... no pote, né? Pra não confundir meu Deus. Eu não vou conseguir pegar ela, gente Por causa que, meu Deus, já tá sujo de outra slime Se eu pegar, vai sujar de outra cor Mas essa daqui, ó Que eu fiz com vocês aqui também Mas ela tá aqui Então eu coloquei o pote com óleo Pra poder ela não endurecer é a minha coleção do slime Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cliquem em um gostei, por favor Que me ajuda muito E se inscrevam no canal, gente Que também me ajuda muito Eu quero chegar aos 100 inscritos rapidinho Pra gente poder ir crescendo mais e mais, mais, mais, mais E essa família de pop Crescer muito rápido Tá crescendo muito rápido até Se você já se no canal, compartilhe o vídeo um beijo e tchau! Se você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, você vai ganhar 100 reais hoje.